O governador ibanês e o governo ibanês não começaram agora, em 2021. Esse governo tem uma trajetória de incoerência. Esse governo conseguiu um feito inédito, que foi um secretário de saúde preso no exercício do mandato. E pior, no enfrentamento é uma pandemia, quando se precisava pensar centralmente na saúde da população e nas medidas sanitárias. Então nós estamos falando aqui, numa quebra de confiança com essa casa, um secretário preso, um instituto que não tem conseguido garantir o atendimento à população. Descumprimento de prazos na inauguração de UPA. Falta de insumos básicos para o atendimento à população do Distrito Federal. Ninguém aqui que vota contra é contra o pagamento do salário dos trabalhadores. Aliás, inclusive nós queremos pagar o salário dos trabalhadores. Mas sequer veio uma planilha para provar para nós que esse crédito é para pagar o salário dos trabalhadores. A gente acha, foi dito para nós, nós estamos confiando na palavra de alguém que assumiu a gestão. Votamos contra e queremos o fim do Instituto de Gestão Estratégica estratégica, isso vai contra os princípios da saúde pública e mais, mesmo se a gente quisesse votar esse crédito hoje, a gente queria saber para onde vai esse crédito. Dois reais, a gente não sabe porque não tem planilha, não cumpre minimamente os critérios técnicos, eu vou votar não.